É saber que eles não acreditem em mim ou que não acreditem sequer na minha pesquisa eu estou bem desde que me deixem em paz para eu fazer aquilo que eu quero eu não tenho que provar nada a ninguém Chamam-me doutor mas nunca tive um consultório Sejam bem-vindos ao meu laboratório Neste empório tu serás alguém notório Enquanto a mente está fechada na fachada do simpósio Simples, óbvio, eu penso fora da caixa Um pizza, dópio, porque isto vai ao racha Eu próprio no armário da farmácia A pensar qual é o próximo passo para a prática Disto que eles chamam de ultrajos Cientistas não me acolhem, dizem que eu me tornei sick Nenhum deles aprovou que sai do alambique Querem um bombique de boson, chupa nesta tec Porque eu quero é que se fodam as vedetas. Eles caem gota a gota, estou a controlar pipetas E nunca dei ouvidos às vossas para controlado pelo medo não há mal que tu emendas uh! yeah. génios, génios, génios, nunca pensaram quais poderiam ser os prémios Tudo o que eu faço eu faço pelos créditos e Nunca vou ser parado pelos céticos o meu interesse é a pesquisa Só me subtrai, tira notas, analisa Até eu achar a profissão desta medida Não tenho nada a provar, a ciência é a minha vida Porque o meu interesse é a pesquisa uh! Divide, multiplica, tira notas, analisa. Um dia eu vou poder experimentar esta bebida e dizer a toda a gente o quanto concretiza. Trago uma proveita para medir esses bebés. Quem pensa por si mesmo é normal. Vá com os pés apanhados no funil. Estão a contar memes, mas eu estou a fazer contas para chegar a dia 10. A merda é res mas confio no meu nariz. Sei o chefe de otários no meu alvo fariz. Longe de mim querer viver do que fiz. Se morrer, morro livre e da forma como quis. Citrixis é muito X no quadro. A posição tem um destino, mas ainda vai no adro. waro waro waro waro waro waro waro waro East Ninguém para o progresso, sim, e depois Estás a misturar as coisas como se fossem balões Larga bastões, solução da tá na pureza Procuro na natureza fórmula para soluções Tenho uma parte mata vai pesar nesta balança Mas eu quero apagá-la e preservar essa lembrança Seu conhecimento é até onde a vista alcança Serei eu o cobaia a pôr tudo para a garganta porque porque a o meu interesse é a pesquisa soma, subtrai, tira notas, analisa Até eu achar a perfeição desta medida Não tenho nada a provar, a ciência é a minha vida Porque o meu interesse é a pesquisa Divido, multiplica, tira notas, analisa Um dia eu vou poder experimentar isto Sabido de dizer a toda a gente o quanto concretiza